Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Antes de começar, eu peço que, por gentileza, você ative as legendas aqui do YouTube, porque vão haver algumas vezes em que nós estamos falando em inglês. Então, caso você não saiba inglês, vai ter uma legenda aí pra você, tá bem? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever no canal, curtir e ajudar a compartilhar o vídeo tá bem? Caso você deseje em alguma outra local, ou me dá alguma dica, deixa nos comentários, eu vou adorar ler, tá bom? Fiquem bem, um beijão, confere o vídeo! Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! Meu nome é Emerson Paranaguá, e para uma viagem de quatro dias, vim pra casa da minha amiga Camila e ela mora numa cidade chamada Sopot e essa cidade, são três cidades muito próximas, são Estopót, Gidinha e Gdansk vou colocar os nomes aí na tela e ela é uma amiga do trabalho e ela se mudou pra lá e aí agora eu vou visitar, eu tinha que pegar uns dias de férias e estamos indo ah, tá bom. É Uma mesinha assim que divide, ou eu vou na primeira classe, pra ver se é melhor. Não. Parece vários. Daqui é, é difícil focar, né? Mas parece muito filme essas coisas. Hum. quando a gente compra passagens, você pode mostrar no celular. Então o carinha vem, ele vem e tira uma fotinho do seu código. Então não precisa imprimir nada. Espera. Acabamos de descobrir que dentro do trem Tem comida assim E bem caro, por sinal Eu pedi um chá Um chazinho assim, normal, verde E eu também pedi Um chocolate Deu 9,50 Então, 9 então eu achei meio caro porque, Por exemplo, esse chocolate aqui Ele custa uns, no máximo 3 E aí, né 6 o outro Perfeito um chá, que é meio cara, menino, mas tudo bem. Podia ter um McDonald's aqui dentro da né? E, ó, muitos digitais e então. tal. Apertou, saiu uma aguinha, cercou. Aqui, é o vasinho apertou também, bem legal. Vamos sair agora daqui. Ó, outras partes do trigo, meninas que servem um café. Pois é, chegamos e já está, ó à noite. Eu vou esperá-la, mas esse é o ponto. Eu não sei o que ficar tá fazendo. É bem bem terror aqui, sabe? Bem medo. Ó, oh, tá tipo meio névoa ali pra lá e tá bem aterrorizante. Eu acho que eu vou voltar lá pro coisa e eu não sei muito o que esperar. Você. Oi, sou bem? Hi, this is Camila, my friend. And then we're going to have a, a weekend. The weekend sadly não not printing out the, the real view. Oh, no. It's not. It's so much better. Mudos planos. Ih, a gente foi para casa da Camila e Aí a gente ficou tipo jogados na cama e pedimos comida indiana. Aí deu a louca ao estalo e agora a gente está que assistir um filme. vamos assistir going to watch a movie. In yeah. and... Bohemian Rhapsody, yeah. Rhapsody. Yes, and we are really close to. I didn't bring the camera because no. <laughs> and that's it. Let's watch it. Rhapsody. Ai meu Deus! A gente está num pier Não dá pra ver porque está à noite. We are in a pier! Oh my god! Really? Oh my god! This is look like a movie! Wow, well, in the video é, No, no vídeo não tá aparecendo, mas Caralho! A gente está num pier. Jesus! Gente, eu sei que tá escuro, mas é lindo. Eu vou tentar vir aqui de manhã. Então, so, Gdansk está lá. Sim. Camila is here. Sopot. <risos> yes, to Thai. Did I say right? Yeah. And. Gdynia. Yes, Some Somewhere there. Yes, there. Então, Sopot é essa cidade. Ali é Gdansk e do outro lado a moto se dei chama Guitinha. Gente, é muito lindo aqui. É um pier. Is it not raining? It is. I'm a French guy with my boina. Então, estamos acordamos. Fizemos uma make-up. E... We are going... Nós estamos indo para Gdansk para tomar um café e dar uma voltinha no centro. I look beautiful, beautiful. and olha que filme. It looks like a movie. <laughs> That's it. O tamanho desse hotel, Softel. Esse é o Burges Intense de Socorro aqui. Sim. Yeah. Hotel de Rica. E é na frente do mar, porque o mar está atrás. Olha essa vilinha. Parece uma vilinha, né? Mas é... Mas... É bonita, não? É bonita, não? Você fala. Ela fala francês. Parla francês. Salut! Salut! <laughs> Olha que engraçado. Parece uma, uma coisa de bruxa. Ó, com, essa, com esse templo lá atrás. Olha. Oh. Ah, olha esse prédio todo doidão, assim. Aqui é o Costa Café um café. Camila comprou um lanche de rica. Yeah, this is actually very good. It's green cheese? Yeah, yeah. green cheese. Green cheese? Grilled. Grilled. Uh -huh. Aha. Yeah. E a gente vem no McDonald's porque né? é Barato. Eu paguei 8, 8, 8 reais assim, nesse conjunto. E uma batata e um chá. Olha que bonitinhas as criancinhas. <risos> Elas estão segurando uma cobra e andando juntinhas. São cute. Onde vamos? Em Ok. <susurra> Ta -ta da -da -da. Da -da -da. <risos> a gente está look at you. Oh, que... <risos> ai, ai, eu look awful with this. A gente está indo para a que depois do de um café da manhã no McDonald's. Are you recording my face? Let's go. I know. Look my highlighter. Are are going Nós estamos indo para o Gdansk Eu odeio I Eu odeio isso E a gente vai dar uma volta Vai ser é um tempo horroroso Tipo cinza, triste Mas é isso, né? Vamos ver o que vai dar Camila vai mostrar a reinas deles E vamos que vamos está um tempo bem oh, Fuck. está um tempo bem what is the time what is the weather lumi it's terrible yeah mas é tudo bem estamos aqui importante é da importância de agradar later a... tipo bem bosta o tempo e Eita tá assim, ó. A cidade no verão deve ser lindo, mas tá bem, bem frio e juveni. I chose the wrong season to come. Yeah, right? you did. Yep. But it was actually it was not your. It's my fault, yes. Yeah. It's not my fault. It's from the job. Yeah. Needed. E... Yeah. bem, nah. como a gente está perto de um barco, uh. aparentemente isso aqui é um museu, mas é nice, né? Que <risos> muita touch... Uau, olha o submarino, olha, talvez é outro submarino, não pode entrar, uau, saudades da Bélgica, oh, por estar muito frio, a gente entrou num shopping, Olha essas bolinhas de Natal. Olha oh, esse. Várias coisinhas de Natal. Isso aqui. Camila is é dead. Eu só vou. Eu só então. Não, eu A cidade muito cinza. Tudo muito feio. E a gente está voltando para a It's warm. Yeah. And Great, no? Yeah. It's actually nice. Wow. I was I'm so impressed. It smells so good. <laughs> This one is actually really good. Então, so, say algo sobre você Como é o vinho? Eu não preciso dizer nada. Esse vinho já é tudo. Parece bom. 3, 2, 1, vamos! Qual é a sua nota? Como uh, é em português? Uh, Nove okay I it was check. good, it was very good uh, uh, nine two. nine and a half oh wow, nine and a half you're generous <laughs> i'm not I,